Rapaziada, <risos> também, Cabo esse aqui, peraí. aí é esperto. Oh. Eu sabia! Nossa, jogo, ele vem correndo de roller. Cadê? Cadê? Nossa, entra aqui. Tem mais coisa aqui dentro? Nossa, jogo! Só na franja, tio. Só na franja. Aí, rapaziada, é, estamos começando mais uma gameplay aqui na caverna. Estamos nada mais nada menos que com a mini baby aqui, perita e profissional em gameplay. Rapaziada, o que é que acontece? Esse jogo foi sugerido por altos cavernistas, o cavernista simplesmente pediu pro Vanama e ele trouxe o helicóptero que está tudo são e salvo. Antes de mais nada, o cavernista vai avisar que ele já jogou o game por motivos de ser retardado e o som ter problemas. O Mano Guilherme Oliveira Pérez é simplesmente mais um patrocinador cavernístico. Rapaziada, até até sobremesa café da manhã do cavernista, hein? Valeu aí, Mano Guilherme. Altas recomendações de games ali. O Caverninha está vendo todas. também tem altos pedidos de The Last of Us Parte 2. Tem a continuação do creitão. O Caverninha está simplesmente reorganizando a caverna. Nesse momento mesmo, o Van Damme está varrendo a calçada. O que, que acontece, rapaz, é o seguinte: aos poucos o Caverninha vai se reorganizar para voltar com os seres e fazer lives. Ou seja, teremos o um gameplay com as memes e os memos. E também juntamente com lives. Aí a gente vai poder jogar os jogos completos. Ó, ó, ó, ó. Rapaziada, ó, se liga Beleza, telefone tocando já de manhã Quarto totalmente arrumado nos trinques do mano Rapaziada, tem um cofre aqui dentro de casa, hein <risos> Vamos ficar espertos, não já vi esse negócio não, beleza Ó Robinson That's me, I'm listening There is an accident in your sector, that's urgent It's my Rapaz, o cara tá de folga, hein Olha o Zlock ligando Robinson, you right. 41, you you 15, 15 minutos Rapaziada, é, é pouco zoeira O que que acontece Se ligar pro cara no dia de folga dele Ele simplesmente tem 15 minutos Para ir cumprir essas tarefas bentas O que que eu disse, é que eu só saí fora, tio? Rapaziada, o cara acordou de pijama, vai pro trampo assim mesmo. Foi, rapaz. Eu... Foi mesmo, hein? Ó, localização, Raccoon City. Muito parecido com o tal Raccoon City. Tá rolando aí umas semelharicidades. É o quê? Muito bem. <risos> uh. Rapaziada, o cara foi 180 por hora, hein? É milhas. levando hein cara profissional do ralete fiquem calmos bola 2 hein game altamente parecido com Resident Evil vocês vão ver se vocês não viram ainda Sim. tranquilo o tentou ir para trás aqui só que ó, agora não é a melhor hora para sair Acabamos de chegar o cabine quer vazar o que que acontece até o momento sabemos que tem uma cola temos oh, oh, oh, informações detalhadas As suas tarefas atuais são exibidas na seção do mapa tecla M, o resto das teclas Você pode ver nas configurações da seção de é. Rapaziada Vocês bem? Vou apertar aqui, só para vocês verem que esse é o um mapa Tranquilo Rapaziada, de momento Só temos esse rock and roll E Leo, ó. How long we wait here for you? O cara já tá ligando oh, de novo yeah. hein Going down to the Tranquilão Rapaziada The Walking Evil Tem mais ou menos aí uma ligação com Walking Dead Com Resident Evil Vamos ficar aí esperto Tá rolando um Easter Super Eggs Secreto Propaganda do próprio jogo Rapaziada, tá rolando umas baratinhas cabulosas aqui, hein? ó Tranquilo Rapaziada Vamos prosseguir aqui que tem um mano esperando Ó, ó Simplesmente vamos pegar o Fusca aqui e ligar ele aqui, ó Olha o Fusca, tio se inscreve aí, tio! Beleza! Profissional, aí? Ué! vai ser motorista? Você é motorista ou piloto de trem? Como é que ela lá pra profissional? é a palavra? Você é vai motorista ou piloto? Isso daí tem que ser piloto! É um piloto, né tio? <risos> é só uma alavanca, tio! Churido, vai. Ah, buru, buru. Tem que tirar a carteira! Tem que tirar a carteira de trem, tio! A manivela da esquerda freia, a da direita vai pra frente! Sai tá ligado, mano! Beleza, rapaziada. Cabernet, capota uns, uns Fusca desse aqui, hein? Beleza. Ó. Beleza. Ó. Leo, Temos que ligar o elevador. É um técnico. Técnico. O cara é, é foragido. O que é que nós ligamos aqui? E ainda tá tirando uma onda. Tranquilo. Tem um cara olhando os controles aqui. Desce. Simplesmente uma porta que não irá abrir. Setor A3, rapaziada. Vamos ficar esperto, hein? Ó, agora o caverninho vai trampar, tia. Ó. As as remember, Deveria puxar uma alavanca pra cima, uma pra baixo e continuar puxando até o fim. Uma já tá pra cima, a outra pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Rapaziada, aqui o caverninho acertou de primeira. porque quê? É, acertar, né? Calmo. Go to the floor and check the Rapaziada, vamos <risos> checar essa ventilação aí, hein? Pessoal, se liga nas portas do negócio, tio. Você dá um olhinho, né? Tem que passar um olhinho ali que o Eu negócio tá, tá bem enroscado. <risos> Ó. Rapaziada, elevador Esse elevador é o famoso do game. Ó, do andar zero, simplesmente... Nos encontramos no nono andar. Eu acabei de me explicar enquanto o elevador chega. Porque tem do andar zero a um andar 9. E daí existem simplesmente uns quebra-cabeças. Cada andar tem uma coisa pra ser descoberta. É verdade. Qual o andar que ele falou pra ele? É no zero, mas acho que é no zero. zero é. Vamos no zero testar a balada. Pap. Beleza, rapaziada. Chegamos no andar zero. O que que acontece? Munições. É tudo nosso. O negócio é é também Tranquilo. Para a direita. O caberninho já está ligado. Que possui uma sala. Tá aí. Tranquilo. Tá rolando altos. Abajures gregos. Hã? Ó. Quatro sei lá o que de fechadura? Como é que é o negócio ali? Nunca nem vi. tem mais nada. Aqui é o inventário do Cavernier. Essa parada aqui, escolha de fechadora, simplesmente os lock Deve ter traduzido no Google Tradutor. Esse escolha aí é o lockpick. É verdade, né? Vai é, ficar meio confuso. Rapaziada, se liga na paradinha aqui. O cara dá um flip. Ó. Hum? Vai oh. <risos> tá aqui, tipo, pegamos mais uma munição. Tranquilo. Flipamos e pegamos a munição. E a ação? Rapaziada, é o um game, é o um game. O Cavernier curte. Parece que o Resident Evil o Cavernier curte. Beleza, o Cavernier vai fazer umas mágicas aqui. Eles fiquem calmos, tipo, faz parte do game. Hehe, boy. Ó, ó, ó. Já abriu Já abriu <risos> Nós pegamos munição de escopeta, rapaziada O Carminha ainda não pegou escopreta, tio jogou, jogou só um pouquinho Pode ser que tenha partes aqui que o Carminha ainda não conheça O que que acontece? Rapaziada, vamos, vamos pra direita aqui pra ver o que é Ó, <risos> oh, oh, achou um corpo ali It smells terrible Papai tá rolando altos sangues ali, hein? Tranquilo. Tá rolando um cadovares no chão. Altas moscas. Papai altos fipou, hein? Altos. Olha o oh. retinho, né? Olha. O zumbi foi no dentição. Tá com o dente retinho. Referência do Resident Evil 1, hein? Rapaziada, quem não lembra, essa olhadinha do Chris no Resident Evil. Rapaziada, se você não viu, tem que ver do PlayStation One. É você mesmo. Um, um game revolucionário: Resident Evil 1. Oh. Fine. A ventilação do objeto está funcionando bem, mas uma porta fechada na minha There's frente. Ó, oh. instruções. Can hear me Over. Rapaziada, ó, ó, Notas atualizadas Rapaziada, você aperta a letra aqui, Benta Aparece os objetivos na tela Descubra porque você perdeu contato com o grupo Rapaziada, porque eles viraram finado, provavelmente Acabem Beleza, rapaziada Momento crucial, hein Ó, 18 salames empilhado sangue na parede Que delícia, cara O que que acontece? Vamos voltar Fazer muito trabalho Continuando a balada Ó Vamos simplesmente... Nossa jogo! Nossa, o nem me conta esses negócios. Mas o que, que acontece? Você viu que tem um problema nas fiações ali? Não vi. Isso tudo tem explicação. Como a gente mexeu nas paradas de alta voltagem, os cabos... Ficaram altamente mais quentes. Ah. Se liga nas baladas parecido com Resident Evil. Bauzinho, tio. Bauzinho. O que que acontece? Não temos a escopeta. Não. Temos o Ink Ribbon aqui, que é pra gravar, que é igualmente do Resident Evil. Muito parecido que a menina curtiu Rapaziada, tá rolando um disco aqui na velocidade de 170 mil ah! Calma, hein Altas baladas Beleza Informação detalhada, atenção O jogo não tem salvamento automático Então use a máquina de escrever para salvar Você pode guardar seus pertences em uma gaveta A gaveta simplesmente é o baú é. O que que acontece? Mini baby? Você viu alguma coisa de especial aqui? Tranquilo Pode vazar Pode vazar, né? Vamos, vamos simplesmente dar uma olhada aqui pra ver se não tem... Ó, oh, ó, oh, mini baby, ó oh. dá nada não Achei uma munição de pistola Tem um chucas Quadro. em cima da mesa um chucas fricas aqui, hein? Vou ficar ligado, hein? Chucas fricas Essa é a característica mini babyana Beleza, pegamos Já. um arquivo em cima da mesa Rapaziada, vamos descer essa escada Correndo Simplesmente voltar para ver o que aconteceu com a nossa equipe Rapaziada, para dar altamente escura Voltamos por esse corredor aqui Beleza, como estávamos no nono andar Vamos simplesmente retornar oh, oh, é. <risos> Beleza rapaziada, chegamos no nono andar O que acontece? Vamos simplesmente verificar se a nossa equipe ainda está no local Eles estão todos já se foram todos Rapaziada, acabou o expediente, vazaram tudo Acho que morreu, tipo, saiu fora Tranquilo, sobrou um martelinho Bento, mais um martelo Tranquilão Pegamos o um martelo, agora podemos voltar E verificar o local Pela ódio Rapaziada, Vamos começar por baixo agora Beleza, a gente já Vasculhou o andar número zero Agora simplesmente, vamos começar do Número um E vasculhar Nossa, jogo! Olha, o que, que acontece? Ligaram pro cara, de manhã, falando que ele tinha que trabalhar. O cara acabou de acordar, tio. Nem tá bem da cabeça. O Carverneza de vez em quando, tio. Ele acorda, tio. Os caras ligam pra ele. Ó, oh, tá rolando os bagulho aqui? Aí, altos veio voando na parede. Acontece também, hein? <risos> Vamos usar o martelinho que a gente acabou de pegar ele. Lembra as paradas aqui, hein? Tranquilão. Tranquilo. Rapaziada Pelos barulhos da porta Você já tá ligado, né? 30. Tranquilo, será que era aqui, tio? Nossa, João. Nossa, o cara passou igual um hamster, hein? <risos> Beleza, eu lanço a lambex aqui Outro cachumbista Vê essa parte aqui, ó, ó, ó Ir desarmado não é a melhor opção O que que acontece? Rapaziada, simplesmente Vamos pôr andar número 2 Pelo menos aqui já tá aberto e vasculhado Beleza? Andar número 2. Beleza, rapaziada? Estamos de volta no andar número 2. Eu, você e a mini baby. Tá rolando umas paradas pra abrir aqui. Nossa, é jogo. <risos> <risos> a mini baby está. Uh, <risos> Calma, mini baby. Tudo vai ficar bem no final. Uma chave é necessária. Tranquilo, temos uma chave do segundo andar. Por encontrar. É, ué. Rapaziada, tá rolando mais uma paradinha pra gente usar. O machado Bento. Rapaziada, ele é lentão mesmo. Não tem como quebrar mais rápido que isso. Calmo. E baby, lá vamos nós. Rastros de sangue. Rapaziada, tá chamando, hein? <risos> Rapaziada, tá com... Nossa! Uau, nossa, os dentinhos dela. Pera aí, tem a chave ali, Ó a chave ali! Peraí, mostrou a chave, mostrou a chave. Vê se a chave, ó. run. Oh, oh, run. Abre. Ó. Beleza, ele tá falando que vai ter uma, uma arma no final. O que que acontece, tio? A tia tá na cola, tá aqui, dando de pedreiro, carpinteiro e tudo mais. Calma, tio, ele não abre. Esse adiantamento tá me rodando na minha cara, tio. Tô com três pés e cola. <risos> Nossa, jogo! Nossa, tem que abrir os um negócios aqui, tio. Vai, jogo! Faster! <risos> Nossa, tio! tio! Ah, vai pegar, tio. tio. Ai, meu Deus, tô sentindo vovô. Vai, vai! Tô sentindo vovô. Pá, vou tomar no caneco. Quase, tio, quase. Ai, meu Deus do céu. Rapaziada, é um segundo, ó Um, e aperta, senão não vai Vai! Ah! Oh, meu Deus, eu tô escutando os arroto Vai, tio! Beleza, arma, Beleza. arma, munição Carrega! Nossa, meu Deus, cadê <risos> a <minha> arma? <risos> Nossa, tem que apertar O botão direito! Sai, solta Beleza, ó wow, cool. Nossa, Now, rapaziada Meu Deus do céu, hein Me? Uh. me? Well, eu sou o Nossa, vida, hein tio Pelo amor de tal Trancados no sexto andar umas criaturas, hein? You better talk about it with our dock, of course, when you open the door to our floor. We, for our part, will do our best to get out of here all alive, because four guns are better than one, aren't they? Someone stole the train. Walking 50 miles down the tunnel is a real suicide. You can try to get out through the right wing. Of course, if we fight through the crowds of the dead... all right How can I open the door? Try to find Jacob Brown. That's how a bitch locked us in here. He often mentioned the third floor before he disappeared. Okay, got you. Tranquilo, o que, que acontece, rapaziada? Esse mano Jacob está simplesmente perto do terceiro andar. Rapaziada, está rolando um alto gemidos aqui. Ele está com fominha. Vamos simplesmente voltar, tio. Eu... Sai! Beleza. Ah, aqui tinha uns locks, hein? Pera aí. Será que tem lock aqui? Rapaziada, <risos> também cabra esse aqui, peraí. É esperto. Oh. Eu sabia! Nossa, o jogo, ele vem correndo de roller! Cadê? Cadê? cadê? Nossa, entra aqui! Peraí, vaza, Tem mais coisa aqui dentro? Nossa, jogo! Só na franja, tio! Só na franja! Nossa! Nossa esse de rapaz. peito, tio! Uh, pega a gasolina aqui! Tô calmo, tô calmo! A mini baby também tá calma e a gente é acostuma a jogar esse tipo de jogo, tio. fiquem calmos! Tranquilo, rapaziada, tem uma caixa aqui, ó! Beleza, tem um arbor ali que a gente vai precisar de uma arbor agora. Tranquilo, vamos investigar simplesmente essa gaveta com essa gaveta. Tem é uma plantinha, tio. Igual os de nervos. Beleza. Temos uma plantinha a mais. Rapaziada, estamos ficando com o inventário simplesmente cheio. Mais munições. Ação e diversão. Beleza? Rapaziada, nada de itens. O que, que tá acontecendo? Mais munições, velas. Temos mais dois armários. E só, rapaziada. Não tem mais nada ainda. Pegamos umas paradinhas aqui, ó. Recuperação completa. Beleza. Rapaziada, tá rolando uns livros. Rapaziada, será que, será que vale a pena matar aqueles locais e a gente sai fora? Vai lá e vê! Xai, tem, tem mais locais aqui. Munição. Mas se tiver itens importantes aqui, tio, tem altas portas. Vai? Vamos ver, vamos ver. Vamos começar pelo fim, né, tio? Ô, louco! Oh, que parada dessa? Nunca nem vi, não. Tá rolando uma paradinha brilhosa aqui, hein? Rotação usar. Como assim rotação, tio? Não sei o que é. A chave está projetada pra fora. Há uma grande lacuna sobre a porta. Cabreiro, né, meu? Tem, tem como lacunar a porta, não, tio? Claro que não. Rapaz, eu não entendi, não, isso aqui. Oh, olha hein, tio! Tô calmo. Deixa a mãozinha quieta ali, peraí, tio. Ó, ó, ó Ó, solta o boi, tio Solta o boi ah! Será que tem boi aqui dentro? Rapaziada, tem um, uma parada gigante aqui Altas gavetas <risos> Rapaziada, cuidado, solta os boi, tio Abriu a porteira, os bois, sai saem oh. Ó Rapaziada <risos> Ah, acha que vai ter uma aqui dentro, tio Batendo Jasmine. Tá batendo um jasminzão, ó, ó, ó Pegou mais uma planta, hein Isso aí. Rapaziada, nossa, tem até papel higiênico. Os cara é higienizado Vamos ficar calmo Tranquilo, rapaziada, o cabelinho não curte Surpresas não, hein Vamos devagar aqui Beleza, o esse é treinado pra esse tipo de aventura Fiquei calmos. O que, que acontece? Será que vale a pena investigar lá? Vamos lá, mini baby Vamos lá ver o que, que é A gente abriu essa porta aqui, tinha dois O quê? O quê? Dois? Dois? Tinha dois lock aqui, hein nossa, não tinha nada, tio. Tudo isso pra nada. Nada, nada, nada. Quem disse, tio? Quem disse? No pente. Beleza, rapaziada. Fizemos a balada pelo jeito, hein? Dá pra gente até arriscar abrir outra a porta aqui? Vamos pegar esses braços loca aqui. Ó, ó, ó. Abre o boi, tio. Ó, oh, ó, oh, solta o boi. Não tem boi aqui não, hein? Não. Tranquilo. Rapaziada, tá rolando o saco de cimento, aí Tá trampando forte. Rapaziada, soltar o boi e sair correndo, tio. Pera aí. Minibaby, acho que não tem nada aqui não, hein? Eita! Rapaz, esse boi é rápido, hein? Nossa! Vamos andar na franja dele e investigar o que tem na porta. Só a franjeta, ó. Duas franjas, já pendeu o tupete dele, olha lá, ó. <risos> rapaziada, a franja do cara tá com gel, hein, tio? Não arranca, não? Oi. Olha, o cara chega pulando. Beleza, rapaziada, agora, simplesmente... Vamos dar uma olhada no que tem aqui dentro, que esse cara tá escondido. Cara, era forte, tipo, pelo amor de Deus, jogo. Pelo menos muniçãozinha, hein? Não! Pois é, não vale a pena, não, hein? Vamos uh, sair fora. Uh, uh, vamos sair fora, que o caverninho foi trollado. Tranquilão? Missão, terceiro andar, hein? Estamos no andar número 2. Parece que o mano Jacob tava no andar 3. Só que o andar 3. Três... Vamos, vamos dar uma olhada. Peraí, peraí, pegamos alguma chave aqui chave do andar 0. Tipo, tem que descer, tem que, tem, que, tem que descer. Parece que o mano Jacob tá aqui dentro. Tá rolando bagulho aqui brilhando, tio? Não tá rolando bagulho brilhando no chão? Não, nada a ver, irmão. A chave é necessária. Tranquilo. Rapaziada, vamos simplesmente salvar o game que a gente não salvou. Já fez altas paradas. Passamos a tiazinha correndo. Quebramos altas paradas com o martelo. A Minibaby está simplesmente abismada e indignada com a situação. Não é verdade, Minibaby? Xixor. Sure. Ah, viu? <risos> Eu te falei, tio. Pera aí. Rapaziada, esquerda e direita a gente já domina Essa esquerda Vocês lembram? É o local Sala do Amor Rapaziada, para vocês verem Como isso é conectado com o identitivo Tem até Sala do Amor, até Música do Amor não... Beleza. Rapaziada, temos tinta Temos isso aqui que a gente pode colocar Ó, o nem precisa de plantinha Tá jogando aqui, tá aqui Beleza, vamos colocar isso aqui Vamos deixar isso aqui por motivos De talvez usarmos temos esses itens aqui que possivelmente serão usados tá, Rapaziada, ele tá com 100 balas, tio Oh, meu Deus, ele tá bem demais Uma tinta é necessária, rapaziada precisa tinta aqui, eu vou pegar a tinta aqui Flipa aqui dentro, volta e salvamos o game Beleza? O jogo foi salvo rapidamente Vamos dropá-lo ali